Eu quero que você tenha uma experiência legal aqui, que você consiga sair daqui com uma visão um pouco mais ampla sobre o mercado digital. E eu vou compartilhar minha tela com vocês, eu vou mostrar um pouquinho mais de como funciona cada coisa e vou mostrar todo o marketing digital em si, a base. Você já consegue ver minha tela? Dá uma olhada aí e me avisa assim que você conseguir ver minha tela, tá Ok. Então vamos lá. Vamos direto para a aula. O que, que acontece? Nessa aula, o objetivo da mentoria é de 0 aos 10 mil é porque a maior parte das pessoas, eu vejo assim, os meus amigos, muitas pessoas é, não conseguem ganhar dinheiro de verdade. São pessoas que trabalham... Obrigado, Eduardo. Tá vendo a tela? São pessoas que trabalham todo dia, trabalham pra caramba, mas não conseguem sair dessa zona, desse meio termo de... CLT, de ganhar um salário baixo, até tentam fazer faculdade, tentam fazer pós-graduação, tentam fazer um monte de coisa, mas no final não ganham dinheiro. E é sério, eu vejo pessoas assim, mais velhas, pessoas da minha idade, eu tenho 27 anos, eu vejo pessoas com 30, 40, 50 anos, e essas pessoas também não conseguem é, sair do zero. Mal conseguem pagar as contas, mal conseguem pagar o dia a dia. E por que que isso acontece? A maior parte das pessoas, elas estão presas num ciclo vicioso, que é o ciclo da CLT, é um, é um, o sistema sempre impôs isso para as pessoas e as pessoas já nascem nesse padrão, que eu tenho que estudar muito, eu tenho que trabalhar muito para poder conseguir entrar numa faculdade, para ter um diploma, para conseguir um bom emprego, é assim que funciona o ciclo. A maior parte das pessoas uh, tendem a seguir esse ciclo porque elas não conhecem o outro caminho, ou principalmente porque têm medo de conhecer o outro caminho. Eu vou mostrar nessa, nessa live nossa, nessa mentoria, como você pode entender o outro caminho, esse outro caminho que é um caminho muito bom, e sem largar até mesmo a segurança que a maioria das pessoas acreditam ter no CLT, ou num trabalho, ou num emprego. Mas também eu vou mostrar como você pode ganhar dinheiro. Sabe o que, que acontece? A maioria das pessoas que tentam trabalhar pela internet, elas tentam ir com o mesmo padrão da CLT. Eu, eu vou sempre usar CLT, mas o mesmo padrão tradicional das pessoas. E o que, que acontece? Quando você segue um padrão tradicional, você não expõe de sua mente, não abre a sua mente para entender novos mercados, automaticamente você começa a ficar com, um, digamos assim, um certo delay em relação ao que acontece. Você começa a ficar para trás o que está acontecendo no mercado digital. Porque pela mente fechada, você só vê aquilo que você consegue enxergar na frente e não... Na lateral. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô contando essas coisas? Muitas vezes, quando a gente quer quando a gente quer trabalhar firme, quando a gente quer ganhar dinheiro, a gente acha assim, eu vou estudar muito, eu vou fazer um monte de coisa, e essas coisas, no final, você vai ver um emprego de 3 mil, de 4 mil, de 5 mil. Olha lá, porque a maior parte da população ganha em torno de mil reais. 1.200, 1.500 reais. E olha, sendo sincero, isso é muito pouco. E qualquer pessoa que comece na internet, ela consegue faturar isso em pouco tempo. Consegue mesmo faturar isso em pouco tempo. Só que ela precisa entender um pouco mais do mercado e abrir a mente para o que acontece. Então, essa aula eu vou mostrar exatamente o que você precisa fazer para entender o mercado e abrir a sua mente em relação ao todo. Qual a ideia? Eu sempre vou olhar meio que para cima aqui, porque eu tenho duas telas, então a câmera está entre as duas telas e na tela de cima é a tela de apresentação para vocês, tá? Então, qualquer coisa, eu leio aqui no chat também, embaixo, eu tenho um chat, mas vamos lá. O objetivo da aula é por onde começar? O método de 0 a 10 mil por mês. Por, quê? por que 0 a 10 mil? Vamos lá. Eu acredito que 10 mil reais é o suficiente para qualquer pessoa viver razoavelmente bem, tá? Em qualquer lugar do país. Claro, se você mora em São Paulo, se você mora no centro de São Paulo ou no Rio, 10 mil reais não é nada, porque só o aluguel é 3, 4 mil reais, então já é um pouco complicado mais 10 mil reais uma pessoa vive satisfa satisfatoriamente bem em qualquer lugar do Brasil. Ela pode viver com padrão mais alto no Nordeste e com padrão mais baixo talvez no Sudeste ou no Sul. Mas ela vive bem com 10 mil reais. Por isso eu coloquei 10 mil reais. Só que esse método, ele permite a pessoa criar, ele permite que você consiga criar um negócio que fature 50 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão por mês. Claro, é uma escala. Não comece pensando assim, eu vou faturar 1 milhão por mês... E não comece pensando também, eu vou faturar 10 mil por mês, mês que vem. Não é assim. Na verdade, você vai precisar entender o processo, criar uma estratégia para ele e trabalhar para que isso aconteça nos próximos três meses. Aí sim você consegue. Em três meses, eu acredito que é totalmente possível criar um negócio de 10 mil reais. Porque eu já fiz isso, eu tenho vários alunos que já fizeram e dá muito certo. Mas vamos lá. Por que de 0 a 10 mil? Uh, nesta aula, assim, eu quero apresentar para vocês, além dessa parte do método, eu vou mostrar aqui o passo a passo do método, e o que, que você precisa para sair dessa zona. E a gente vai falar, vai começar um pouco com a parte de, o apanhado geral que eu coloquei aqui, que é uma ideia do mercado. O que, que acontece? Hoje, as pessoas elas trocam a hora de vida delas por um emprego. Então, por exemplo, você vai lá estuda pra caramba, estuda muito, faz faculdade, faz mestrado, faz doutorado, faz o que seja, faz cursinho, faz técnico, tecnólogo, e quando chega uh, no momento de trabalhar, você vai lá e vende a sua hora por algum dinheiro. E essa hora, normalmente, ela é vendida muito barata, muito barata mesmo. As pessoas vendem por um preço quase que insignificante, vamos falar assim. Imagina, a pessoa trabalha 8 horas por dia. Pega duas horas no começo do dia, mais duas horas no final. E dessas oito horas, doze horas que ela vai gastar, duas para chegar no trabalho e duas para ir para casa. Nossa, é muito tempo. Para ganhar mil reais, para ganhar dois mil reais por mês, para ganhar cinco mil reais por mês. É muito tempo trabalhado para ganhar pouco. Muito tempo para ganhar pouco. E o que, que acontece? Você pode mudar essa realidade vendendo a gravação da sua hora de trabalho. Vou explicar já já melhor sobre isso. Mas o que, que, que funciona esse mercado? O que, que diz desse mercado? Quando você começa um negócio, quando você começa a trabalhar para os outros, você vai lá, trabalha o dia inteiro, na velocidade lenta, trabalha de maneira simples, e no final do dia, você está cansado, você vai para casa e pronto. É o normal que a maioria das pessoas fazem. Estudam para caramba para chegar nesse padrão, mas é o normal que a maioria das pessoas fazem. E o que, que acontece? Você poderia gravar essa aula vou voltar aqui para a você poderia gravar todo esse material tudo que você está fazendo e automaticamente vender essa gravação vou dar um exemplo claro e simples imagina só um professor de inglês professor de inglês imaginou um professor de inglês esse professor de inglês o que ele faz no dia a dia ele vai para a escola um professor de inglês da rede municipal da rede pública um servidor público ele vai para a escola dá a aula dele lá então ele dá algumas horas aula e pronto e ele ganha por aquela hora a aula tá ali beleza ele ganhou, acabou, passou o tempo, ele foi para casa e pronto, ganhou aquela hora a aula. Se esse professor gasta duas horas para ir para o trabalho e duas horas para voltar, automaticamente ele já vai perder muito tempo de hora a aula. Concorda comigo? Então, se esse professor que está perdendo todo esse tempo de hora a aula, a gente poderia fazer o seguinte: se ele poderia tirar esse tempo que ele perde, essas duas horas de ida e duas horas de vinda do trabalho e começar a dar aulas online, então ele não tem que se deslocar. Ele pode cobrar a mesma quantidade de de valor, de dinheiro, por hora a aula dele. Então, ele vai dar uma aula via conferência, igual estou fazendo aqui com vocês. Depois disso, esse mesmo professor ele já vai ter o quê? Mais tranquilidade na vida dele e vai trabalhar de casa. Até aí, a gente liberou um pouco de tempo na vida desse professor. Mas ele não está ganhando dinheiro ainda. Ele está ganhando a mesma coisa de hora aula. Ele está vendendo a hora dele por dinheiro. Agora, você concorda comigo que se esse professor gravasse essa aula dele? Gravasse. Imagina, ele pega essa aula e grava. Está ali, está gravado empacotado, é um produto digital, é porque eu não tenho mais DVD. Imagina um DVD, é como se ele gravasse um DVD, um CD. Talvez, dependendo da sua idade, você não vai nem entender muito bem sobre isso, né? porque já é coisa mais antiga. Mas imagina, esse professor gravou um DVD, gravou uma aula, botou num canal do YouTube e colocou como não listado. Ninguém pode ver essa aula dele, só quem tem o link. Até aí, ok. E ele pega essa aula que ele gravou, ele gastou lá um final de semana para gravar. Gravou essa aula todinha em um final de semana. Nesse um final de semana que ele gravou a aula, pronto. Ele foi lá, editou, deixou tudo pronto. Ele não precisa mais fazer essas aulas, porque elas já estão gravadas. Então, quando ele for dar uma aula, se ele mostrar a gravação, ele pode ficar sentado no celular enquanto as pessoas assistem a gravação. Ou ele pode estar em casa enquanto a gravação é transmitida pela internet. E ele pode vender o acesso dessa gravação. E o que, que acontece? Quando ele faz isso fisicamente, ele não tem tempo de atender 100 alunos, por exemplo. Em uma sala de aula, ele vai ter 20 alunos. E olhe lá, um professor de inglês. Agora, numa sala virtual, não tem limite. Ele pode ter mil alunos. Então, esse mesmo professor que vende a hora dele lá muito barato, vou pôr que ele vende a 15 reais a hora a aula dele. Que eu acho que é muito ainda. Se ele der 10 horas de aula por dia, ele ganhou uh, 150 reais. Beleza. Agora, se essa aula está gravada ele pode vender para mil pessoas, e as pessoas podem assistir quando elas quiserem, esse professor vai ganhar na mesma quantidade de horas de trabalho, uma quantidade absurda de dinheiro. Isso não é fora da realidade, qualquer pessoa consegue fazer isso. Eu estou falando do professor de inglês, aí você deve estar se perguntando, pô, mas eu não sou professor de inglês e eu não sei fazer isso, como é que eu faria isso? Tem uma sacada legal, como é que você faria isso? Imagine só, a gente vai passar já já por isso, que está na parte do método, mas imagine só você... Criar um produto, um curso, de alguma coisa que você sabe, ensinando para alguém que não sabe. Eu vou dar alguns exemplos desse mercado. Tem alguns exemplos que são bem simples, mas são bem uh, atraentes. Existe curso de como tocar violão. Existe curso de como fazer anúncio. Também existe curso de como uh, cuidar do Facebook. Eu dei alguns exemplos. Agora, tem outros cursos que você nem imagina. Curso de sedução, curso de como se vestir bem, curso de comida saudável, curso de uh, que mais? Curso de flauta, curso de vários instrumentos, vamos dizer assim. Então, tem muito curso. Tem curso de como ler a Bíblia, só para você ter ideia. Por quê? Se existe uma necessidade no mercado e você sabe solucionar essa necessidade, o que, que você faz? Você grava uma aula ensinando aquilo e vende para quem quer aprender. É assim que acontece no mercado digital. Você pode entregar de graça isso no YouTube ou você pode vender também. A ideia é vender. Então qual é o objetivo dessa mentoria? Você vai entender o mercado assim, entendendo essa lógica do mercado. Vai encontrar os seus pontos fortes. Depois você vai desenvolver, vai pesquisar um pouco sobre o público-alvo que você gostaria de atingir. E em seguida do público-alvo, você vai entender um pouco mais sobre como uh, vender para esse público-alvo. Aí no processo da mentoria toda, você vai desenvolver um produto... Vai estudar o público, vai desenvolver o produto e no final de desenvolver o produto, você vai vender para esse público aquele produto. Aí sim você vai começar a ganhar dinheiro pela internet de maneira honesta, sincera, sem nenhum problema. Tá? Totalmente dentro da lei. E sabe o que acontece? Quando você vai no YouTube assistir um vídeo sobre, vou dar um exemplo, sobre como arrumar a lanterna do carro. Ninguém pergunta para o cara que está fazendo o vídeo se ele é especialista em arrumar a lanterna de carro. Todo mundo quer saber o seguinte, você consegue arrumar a lanterna de carro? Você me ensinou a arrumar a lanterna de carro? Ensinou. Ensinou certo? Ensinou. Então pronto. Ninguém quer saber se o cara tem diploma disso. Você vai aprender inglês na internet. Você quer saber se o professor de inglês tem diploma? Não. Normalmente ninguém quer saber se tem diploma. Quer saber o seguinte, eu vou aprender inglês, você fala inglês, eu vou aprender? E é isso que acontece. Tá ok? Então, vou voltar aqui para a tela rapidamente. Vendo minha tela aqui já? Vamos lá, deixa eu abrir meu webcam. Vamos lá. O que, que acontece? Quando eu venho aqui na tela, parece que está bem pequenininho, deixa eu aumentar aqui para vocês. Eu vou falar um pouquinho do método. O que, que é o um método? Como que ele funciona? Esse método para desenvolver um produto é assim: a primeira aula, o primeiro encontro, a gente vai pegar essas duas etapas, que é entendendo o mercado, que é isso que eu acabei de mostrar para vocês, o mercado de conhecimento. Você não vende mais um produto físico, você vende. Uma informação, um conhecimento que você tem para algum público que necessita desse conhecimento. Até aqui, ok? Deu para entender? Qualquer coisa coloca no chat aqui, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem no chat. Beleza, qualquer coisa coloca no chat aqui. Então você vai vender um conhecimento. Você não vai vender mais um produto. Você vai vender um, uma informação, um bits. A gente chama de economia de bits. Porque esse mesmo curso gravado você pode vender para centenas de pessoas. Mas vamos lá. O método, ele consiste em sete etapas. Por que sete etapas? Eram seis, mas eu coloquei uma mais que é entender no mercado, que é partindo do ponto de quem não conhece nada do mercado e quer aprender um pouco mais do mercado. Deixa eu ver aqui, só que tem algumas pessoas que estão com problema. Só um minuto. Hum, deixa eu colar aqui só o link para alguém que está com problema. Me deem um minutinho. Uhum. Ok Bom, voltando Então o método ele consiste basicamente em Nessas etapas aqui Que eu estou mostrando para vocês Como assim nessas etapas? Eu vou mostrar um pouquinho mais sobre cada etapa Só para vocês entenderem E claro, a gente vai falar isso em outros encontros Como que é? Vamos lá, entender o mercado. A gente está falando sobre o mercado, que é o mercado de dinheiro e informações. A gente vai ganhar dinheiro pela internet vendendo algum conhecimento que a gente tem. Até aí tudo bem, sem ser hipócrita, muita gente fala que ganhar dinheiro é ruim e coisa assim, na verdade não, ganhar dinheiro é algo extremamente saudável, você precisa de dinheiro para viver, então não estou falando nada assim, só não vai passar por cima de ninguém, você vai ajudar as pessoas de verdade a ganhar dinheiro. Esse é o propósito do negócio digital. E o que, que acontece? Quando a gente vem aqui... O mercado, esse mercado de informações, é um mercado que gira bilhões e bilhões. As pessoas compram informações o tempo inteiro. Compram curso de maquiagem, curso de cuidar de bebê curso de fazer chá, curso de tudo. Tem curso de tudo. Se você tem algum problema uh, que sabe solucionar, então você pode vender um curso, tá bom? Depois disso, a gente vai passar, daqui a pouco agora, depois dessa etapa, a gente vai passar sobre a definição de base. O que, que seria a definição de base? Como você vai utilizar... Eu coloco base, o seguinte, a base são três etapas. Quem é você? A primeira. Quem é o teu público? A segunda. E qual o negócio que você vai fazer? E qual o seu negócio? A terceira etapa, tá bom? Definindo essas três etapas, você já está apto a criar qualquer coisa na internet, ok? Mas vamos lá. Depois disso, a gente vai passar, num próximo encontro, a gente vai passar sobre estratégias. Quais as melhores estratégias para lançar um produto? O que você precisa fazer e como você vai fazer para lançar esse produto? Em seguida, a gente entra na parte de textos, isso aqui já é o terceiro encontro nosso. A gente vai falar sobre textos e chamadas, como criar uma cópia, um texto persuasivo que vai atrair muita gente e quando as pessoas olharem vão falar, nossa, esse produto vai solucionar meu problema, eu quero ele agora. Tem alguns gatilhos mentais, a gente vai passar por bastante coisa nessa aula também. Vai ser uma aula bem grande e bem complexa, mas também desafiadora, muito boa. É, em seguida a gente entra para construir estrutura, então no quarto encontro nosso a gente vai desenvolver toda a sua estrutura, página de venda, cadastrar produto, tudo o que precisa fazer. É, e no sexto encontro a gente entra na parte de tráfego, o que, que você precisa fazer para gerar tráfego, para atrair público, para conseguir seguidores, conseguir pessoas interessadas no seu produto. E por fim, o nosso último encontro, talvez eu faça junto esses encontros aqui. Você vai entender um pouco mais sobre análise. Por que análise? Tudo na internet precisa ser calculado e mensurado. Para saber quantas pessoas clicaram no seu vídeo, quantas pessoas assistiram, quantas compraram, tudo. Tudo está baseado em análise. Então quando a gente passa por análise, você vai entender muito mais sobre como resolver esses problemas e essas coisas de análise. Ok? Então, passando dessa parte, a gente vem para outra etapa que é... Definição de base. Pessoal, até agora, alguma dúvida, alguma, algum questionamento sobre uh, essa parte mais complexa, que seria a parte de como, o que é o mercado, como criar? Eu vou dar mais um exemplo aqui sobre o mercado, só para facilitar, para melhorar uh, o entendimento. Imagina que você... Imagina assim, as pessoas te procuram para quê? Imagina um amigo seu... Quando ele te liga do nada, uma pessoa que não fala com você já há alguns meses, ele te manda uma mensagem, te liga e fala, é, no meu caso, Guilherme, tudo bem? Cara, tô precisando de uma ajuda sua. Você poderia fazer isso pra mim? Normalmente, esse isso é o que as pessoas lembram de você. Então, quando você analisa isso, que é o que as pessoas vão lembrar de você, você automaticamente já sabe assim, calma aí, se as pessoas lembram de mim por causa desse assunto, então eu posso ter um resultado. Vou dar um exemplo. Eu estava na mentoria, esses dias, numa aula de mentoria minha, presencial, do encontro presencial de mentoria, foi o dia inteiro, esse encontro foi legal demais. Mas, alguns dias antes, um amigo, o Rafael, é, que eu já não falava há muito tempo, ele entrou em contato comigo e falou, cara, eu quero entrar na mentoria. Como eu faço para participar dessa imersão, dessa mentoria sua? Eu falei, olha, é, beleza, você só precisa fazer isso e isso, aquilo. Aí ele virou e fez uma pergunta pra mim. Leandro, você lembra de mim? Ah, eu falei, Pô, eu lembro, Rafael, você é aquele cara que toca violão bem pra caramba. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Eu lembrava dele, porque eu associei na minha mente que ele era um cara que tocava violão bem pra caramba. Aí, na mentoria, o que, que ele virou pra mim e falou, cara, aquele dia que você me falou isso eu tocava violão bem pra caramba, eu parei pra pensar e falei, cara, eu poderia criar um produto sobre isso. Realmente, porque as pessoas, aí ele, ele relatou lá pra gente que as pessoas lembram dele porque ele toca violão muito bem desde criança. Então, qual é a expertise que as pessoas lembram dele? Ele é um cara que toca violão muito bem. Então, calma aí, se ele é um cara que toca violão muito bem, por que, que ele não pode ensinar para as pessoas que não sabem tocar violão? Esse seria um produto. Agora, você deve se perguntar assim, pô, mas ele precisa ser o melhor expert do mundo para dar aula de violão. Vou te dar um exemplo muito simples. Imagina só uma pessoa numa escala de 0 a 10. Pensa numa escala de 0 a 10. Suponhamos que ele seja o violonista, o cara que toca violão, número 7. Ele é 7 de experiência. Então ele é bom, ele manda muito bem, ele é o 7. Ele não é o 10, não é o maior é, maior cara que toca violão do mundo, não. Ele é um cara muito bom, mas ele é um nível 7, porque ele toca de forma mais amadora. Concorda comigo? Ele pode ensinar uma pessoa que não sabe nada. Porque ele já sabe fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo. Se você é o um número 7, numa escala de 0 a 10, sobre alguma habilidade, você pode ensinar para qualquer pessoa que seja do 6 para baixo. Porque as pessoas querem chegar no seu nível. Exemplo, eu não sou um cara que fatura milhões e milhões por mês na internet. Não, longe disso. Ainda estou a caminho disso. Então eu procuro os caras que faturam isso para me ensinar. Agora, eu consigo ensinar quem não ganha nem sequer mil reais por mês. Isso eu consigo ensinar. Por quê? Eu já consigo, eu já faturo, eu tenho, eu tenho seis empresas. Uma das minhas empresas fatura em torno de 10 a 12 mil por mês. Uma das empresas. Não vou revelar as outras, deixa isso pra lá, em outro momento eu posso até falar. Mas se uma das minhas empresas já faturam mais do que o meu propósito nessa mentoria, uma das empresas só, e eu tenho seis, então calma aí. Eu tenho bagagem para ensinar qualquer pessoa a chegar pelo menos no nível que eu estou. Eu não preciso ser o nível 10 de algum assunto. Eu só preciso ser um nível que está acima dos outros. Então você consegue ensinar para qualquer pessoa que não sabe aquilo que você sabe. Você não precisa ser o melhor do mundo, você só precisa ser melhor do que aqueles que não sabem. Voltando no exemplo do violão, eu não sei tocar nada de violão, não sei tocar nada. Se o cara me ensinar a tocar cinco músicas, tá valendo ou não tá? Não vou ficar feliz? Então se ele me cobrar 50 reais pra me ensinar a tocar cinco músicas, pô, eu acredito que vale a pena. Eu pagaria. Porque eu tenho vontade de aprender e se ele sabe me ensinar cinco músicas, eu vou aprender. Entendeu? Então essa é a lógica do digital. Você vende pra quem não sabe o que você sabe. Mas você não precisa ser o melhor do mundo. Você só precisa ser melhor do que alguém que não sabe. Okay? Mas claro, pense sempre o seguinte, tudo que você vai vender na internet vai ser a solução do problema de alguém. Isso mesmo, tudo que você vai vender na internet é a solução do problema de alguém. Por que, que eu estou falando da solução do problema de alguém? Quando eu falo a solução do problema de alguém é o seguinte, é mais fácil o cara me oferecer um serviço de como tocar cinco músicas de violão para que eu aprenda sabendo que eu já quero aprender, então o meu problema é eu não sei tocar e eu quero aprender a tocar violão. Então, é mais fácil ele me oferecer essa proposta de como tocar violão do que ele virar para mim e falar, Guilherme, toma aqui, vou te ensinar a tocar, uh, sei lá, gaita. Se eu não quero, cara, obrigado, não, valeu. Não adianta ele me oferecer uma proposta de algo que eu não desejo, que eu não tenho dor, que eu não tenho problema. Vou dar outro exemplo. Eu quero aprender a, sei lá, fazer kitesurf, que é um esporte. Eu não sei fazer. Então, se alguém vier me ensinar a fazer kitesurf, eu vou gostar. Agora, se o cara virar e falar assim, eu vou te ensinar a jogar futebol. Pô, é o esporte que eu não gosto. Se eu não gosto de futebol, você vai ensinar pra quem? Porque pra mim não vai ser. Entendeu qual é a lógica? Então você primeiro vai entender a necessidade das pessoas, qual o problema que ela enfrenta, o que ela gostaria de aprender, pra depois você criar a solução pro problema delas. A gente vai passar por isso agora. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela de novo com vocês. Seguinte. A gente passou pelo método e a gente vai agora para definição. O que, que acontece? Quando a gente entra na parte de definição de base, essa é a parte mais complexa dessa aula, então eu vou fazer o seguinte. É, eu vou pedir para você pegar papel e caneta para anotar, tá? Anotar tudo dessa aula. Começa a preencher mesmo, porque isso vai te ajudar bastante. Pega papel e caneta e preenche, porque isso vai te ajudar. Então, enquanto você vai pegar papel e caneta, só vou te dar algumas informações aqui. Seguinte, você quer receber esse material, esse mapa mental? Quer receber esse mapa mental aqui, todo esse material, do que, que precisa, o que, que vai acontecer e tal da aula, os exemplos e tudo mais? Eu vou compartilhar esse material com você por um aspecto. Você vai precisar fazer uma coisa. Seguinte, tira uma foto sua assistindo a aula ou uma foto da tela. Tira uma foto sua ou uma foto da tela assistindo essa aula aqui. E você vai lá no Instagram, vai lá no seu Stories e vai postar essa foto. Isso, você vai postar essa foto. Ok? E o que, que você vai fazer? Você vai colocar e vai me marcar, quando você postar essa foto, você vai me marcar, arroba gui__minaré, isso mesmo, gui__minaré. Você me marca lá no teu stories, porque eu vou entregar pessoalmente para cada pessoa que me marcar lá. Então, para você ganhar o material dessa aula, somente dessa forma, você posta no stories e me marca. Se você não tem Instagram, faz isso, uh, pode postar no, no Facebook também, mas me marca, tá? No Facebook é Guilherme Minaré. Eu prefiro no Stories. Por que, que eu estou pedindo para você fazer isso? Porque eu quero saber o teu comprometimento. E claro, você tem que estar tá me seguindo para eu conseguir te mandar uma mensagem certinho, sem nenhum bloqueio. Então basta me seguir, guia, underline e inare, e compartilhar essa foto no Stories, esse print, ou essa foto sua assistindo a live, a mentoria, porque eu vou te entregar o material, o link para você fazer o download do material, ok? Essa aula ela vai ficar gravada por 24 horas, então você consegue reassistir ela em 24 horas, e depois de 24 horas eu tiro ela do ar, ok? essa é a proposta porque se não vai ficar muito chato para algumas pessoas uma aula grande no, no canal do YouTube e eu não quero que esse conteúdo seja liberado para quem não está aqui comprometido em assistir tá bom então essa é a sacada já pegou papel e caneta vamos voltar aqui então seguinte definição de base definição de base basicamente é você entender quem é você quem é o seu público quem é o teu negócio isso mesmo, quem é você, quem é o teu público e quem é o teu negócio. A gente vai começar por quem é você. Quem é você? Seguinte, pessoal, pra você entender, antes de começar no mercado digital, antes de você falar assim, cara, mas eu não sei o que eu vou fazer, eu tô perdido, o meu mercado é muito difícil, eu não tenho habilidade de nada, eu não sei nada, eu sou muito novo, eu sou muito velho. Antes de você falar qualquer coisa dessa, antes de você se questionar nisso, Fala assim, eu não sou bom o suficiente. Antes de você falar tudo isso, esquece tudo isso e foca aqui. Porque o que eu vou te passar aqui agora vai revolucionar o teu, a tua forma de pensar em como criar um negócio em si. Primeira coisa, você precisa fazer uma lista com as suas habilidades. Como assim? Uma lista com as suas habilidades. Qual a sua maior habilidade? Nesse daqui não precisa ser uma lista então, você pode ser a sua maior habilidade. Que é aquela habilidade que eu falei. Quando as pessoas te procuram, elas te procuram por quê? Porque as pessoas te procuram? Exemplo. Todo mundo, ultimamente, que vem me procurar, são por dois aspectos. O primeiro. Guilherme, como eu faço para crescer o meu Instagram ou ganhar mais seguidores na internet? Esse é o primeiro. E segundo. Guilherme, como que eu faço para vender mais pela internet? São as duas coisas que as pessoas mais me procuram. Tirando essas duas coisas, tem uma terceira, que é... Ah, como que você faz para sair viajando e ganhar dinheiro online e sair viajando, e etc. Que estão mais interessados nas viagens. São esses três tópicos que as pessoas mais me procuram. Meus amigos, colegas, etc. Tudo que falou de marketing digital, a galera tá me procurando ultimamente. E há cinco anos atrás, na verdade, ninguém nem ligava pra isso. Mas vamos lá. esse é o, a minha habilidade. As pessoas sabem que eu sou bom nisso. Sabem que eu ganho dinheiro com isso. E sabem que eu viajo o mundo com isso. Não estou sendo hipócrita. Eu comecei há cinco anos atrás. Não foi fácil nem um pouco. Eu ralei muito, eu não tinha grana quando eu comecei, mas eu estudei muito, eu li muito, me dediquei bastante. Hoje, eu consigo fazer isso. Eu tenho mais de 4.500 alunos, 4.600, eu acho, já. Então, não tem problema, gente. Qualquer pessoa pode começar, e pode começar do zero. Você está sem dinheiro, você não tem nada. Deixa eu pegar um livro aqui. Pra você Eu comecei com esse livro aqui, ó. Eu comecei com esse livro aqui. Tá de cabeça para baixo. Eu comecei com esse livro, Trabalho 4 Horas por Semana. Esse livro aqui foi o livro que me ajudou muito, muito mesmo. Tá velhinho. A versão atualizada dele, é. ele é do Tim Ferriss, ó. A versão atualizada desse livro é laranja, se não me engano, ou amarelo e azul, alguma coisa assim, mas... É um livro excelente. Então, se você não tem grana, tem 30 reais que seja, compra esse livro que vale a pena, você vai começar muito bem. E assista os mentorias, porque eu vou passar toda a informação para vocês. Mas quando eu comecei, foi assim. Então, a minha habilidade foi treinada. Eu não era um especialista em marketing digital há 5 anos, anos atrás. Eu era um aprendiz. Hoje eu sou especialista no assunto. Tenho vários negócios e o negócio me dá muito dinheiro. Mas, não foi sempre assim. Eu comecei eu ralei muito para chegar lá. Você também pode começar e aprender em livros coisas e vender em vídeos para pessoas. As pessoas têm preguiça de ler. Então se você ler um livro completo, eu li uns 200 ou 300 livros já. Se você ler um livro completo, você pega todas as informações ali, leva vários livros, compila aquilo em soluções e ajude as pessoas. Pronto, você vai poder vender conteúdo que você aprendeu. Você virou um expert no assunto. Tá, a sua maior habilidade é o seguinte, você vai pensar em o que as pessoas te perguntam. Essa é a sua maior habilidade. Você chegou a listar alguma coisa? Eu pedi pra você pegar papel e caneta, você chegou a anotar? Qual a sua maior habilidade? Por que as pessoas te procuram? Quando as, as pessoas veem o seu nome, o que elas lembram? Digamos, Guilherme. Ah, aquele cara que trabalha com marketing. Ou ah, o careca que trabalha na internet. Pode ser isso. Não sei se eles lembram assim. Mas eu acredito que eles lembram assim. Ah, aquele careca barbudo que trabalha pela internet. Pode ser, entendeu? Mas é o que dá certo. Beleza, pensando nisso, a gente vai partir para a parte seguinte: o que você mais gosta de fazer? Meu, o que você gosta de fazer? Você gosta de assistir filmes? Você gosta de assistir desenho? Você gosta da Marvel? Você gosta da DC? Você gosta de jogar futebol? O que você gosta de fazer? Se você pensar no que você gosta de fazer, automaticamente você vai conseguir... Eu acho que tá dando um retorno no áudio. O que você gosta de fazer? Automaticamente você vai conseguir listar coisas que te dão prazer em fazer. Isso. Coisas que te dão prazer em fazer. Por exemplo, eu tenho prazer em dar aula, eu tenho prazer em falar de negócio, eu tenho prazer em falar de marketing. Porque é minha paixão, eu adoro esse negócio. Então eu estudo todo dia, eu leio todo dia, eu falo com as pessoas todo dia sobre isso. E pra mim é muito prazeroso. Se eu pudesse, eu trabalhava mais tempo do meu dia por isso. Porque eu gosto demais. Mas claro, eu preciso viver, né? Então eu vou pra praia, eu saio, eu vou pra academia, essas coisas assim. Mas eu adoro o meu trabalho, então eu faço com muito prazer. Isso me dá prazer, então eu gosto de fazer. É, mas você, por exemplo, se você gosta de é, jogar basquete, você pode falar sobre esse assunto. Se você gosta de academia, você pode falar sobre esse assunto. Ah, mas eu não sou especialista no assunto. Procura um especialista se você precisar. Exemplo, se for falar de coisas mais de saúde, academia e tal, você precisa ter um especialista certificado. Então você não pode infringir a lei também, né? Vamos lá. Agora, para falar sobre marketing, você não precisa de um especialista certificado para te falar. Você pode se tornar um especialista. Ah, mas marketing? Não. Não entra na onda de falar de marketing, não. que todo mundo tenta vender o que está aprendendo. E, na verdade, não é marketing que você tem que vender. Você tem que vender o que você gosta de fazer. Você gosta de tocar violão? Meu, faz isso. Você gosta de, de nadar? Fala sobre isso. Você gosta de correr? Fala sobre isso. Tudo isso pode ser algo que você tem algo a agregar para outras pessoas. Por exemplo... Eu não sei quase nada de corrida. Eu poderia aprender um pouco mais sobre triatlo e etc. E corrida, fazer Ironman, fazer tudo. Mas eu não sei. Então eu vou procurar alguém que já fez um Ironman. Eu não vou procurar alguém que seja um especialista em Ironman. Entende? Eu não preciso procurar o um maior especialista. Eu preciso procurar alguém que sabe fazer. É isso que acontece. Mas, vamos lá. O que você mais gosta de fazer? Se você pensa no que você mais gosta de fazer, você lista tudo isso. Vai ficar muito mais fácil de entender qual o caminho que você vai seguir. O que acontece, a maioria das pessoas seguem aquele caminho de CLT. Eu trabalho aqui, eu fiz faculdade disso, eu sou mestre nisso, sou doutor nisso, sou PHD nisso. E no final, não ganha dinheiro, não faz o que gosta, não, nada. Aí você pergunta pra pessoa, você gosta disso que você tá fazendo? Não, mas isso aí é a minha profissão. Aí a pessoa vai trabalhar de cara feia, porque, pô, tem que ir trabalhar, pô, segunda-feira, não sei o quê. Meu, eu trabalho segunda, terça, sábado, domingo, qualquer dia, porque eu gosto do meu trabalho. É ruim? Não, não é. Eu gosto de fazer, então pra mim é um prazer. Entende? Agora, falar de algo que você não gosta, isso ali você vai conseguir sustentar durante um pequeno tempo. Depois você vai cansar. A maioria das pessoas que estão há 20, 30 anos trabalhando na mesma empresa, elas já não aguentam mais. Elas só não param porque elas querem aposentar. Mas elas já não aguentam mais aquilo ali. Porque não é o que dá prazer pra elas. Entendeu? E quando é algo que dê prazer as pessoas, elas tendem a ficar mais tempo. Elas vão fazer com mais afinco, com mais... Uh, gosto, vamos dizer assim. Entende? Basicamente, pense no que mais te dá prazer. Essa é a parte. Depois que você pensa nessa parte, a gente vai pro seguinte. Quais as coisas que você domina? Às vezes você domina algo que não é o que te dá prazer. Vamos e convenhamos. Porque as pessoas estudam tantas coisas que não dá prazer pra elas, mas elas dominam. Exemplo, eu sou mestre, é, eu, sou, eu domino... Ah, como fazer cálculo de base de prédio? Sei lá. Ou cálculo de, de telhado de casa? Pode ser. Vai que você domina. Te dá prazer? Às vezes não. Mas você domina a informação. Então você pode vender esse conhecimento no começo. Entendeu? No final, eu acredito que não vai te dar um prazer pleno. Então pode ser que você desista com o tempo. Mas, se te dá... É, algum resultado para tirar você dessas, dessa situação, vale a pena fazer, tá bom? Beleza, vamos lá. Quando você pensa assim, o que você domina, você vai olhar o seguinte, olha, eu domino... O uh, que, que, que eu domino? É, bateu uma dúvida. <risos> ah, eu domino estratégias digitais. Eu gosto de falar delas e eu domino delas, domino elas. Tá eu domino o que é que mais, que mais que eu domino. Eu domino negócios. Eu domino negócios. Eu estudei administração e eu entendo muito bem como estruturar um negócio, como montar um negócio físico e tudo mais. Não quer dizer que eu faça. Eu não tenho negócio físico. Eu estou ajudando o negócio físico do meu pai, mas eu não tenho negócio físico porque eu não quero negócio físico. Eu domino. É uma coisa que eu domino. Como cuidar, como estruturar, como fazer é, o Canva, como fazer plano de negócio e etc, etc. Eu domino esse assunto. Eu fiz esse assunto. Eu estudei por muitos anos esse assunto na faculdade. Eu gosto desse assunto? Até gosto um pouco, mas eu não gosto de ficar atrás de um balcão, atrás de um negócio, preso ali. Isso eu não gosto. Então eu não vou falar sobre tais assuntos. Posso falar, eu posso ajudar quem tem negócio físico, porque eu sei como funciona a operação. Meu pai tem um. Eu sei o que, que precisa fazer para mudar. Eu sei como mudar. Entendeu qual é a lógica? Então eu domino aquele assunto, eu domino a gestão de empresas, cuidar de funcionário, essas coisas assim. Aprendi muito sobre isso, eu domino esse, esse assunto, mas não quer dizer que é um assunto que me dá prazer, mas eu domino. Então se eu lançar um treinamento sobre o assunto, eu consigo vender esse treinamento para quem precisa. Entendeu? Eu não consigo sustentar por muitos anos, porque não vai me dar tanto prazer, mas eu domino. Outra coisa, por exemplo, que eu domino, como recrutar pessoas pelo, pela internet para o multinível, marketing multinível. Não quer dizer que eu faça marketing multinível, eu já fiz no passado, é, eu domino a estratégia, domino a estrutura, mas é, eu não faço. Mas eu tenho uma empresa sobre esse assunto. Entendeu? E eu ajudo pessoas que querem trabalhar com multinível pela internet. É uma empresa. É um negócio. Eu domino aquele assunto e eu ensino pra eles aqueles assuntos. E essa, é, só essa empresa ela fatura uma grana legal por mês. Mas não é um assunto que eu tenho paixão. É um assunto que eu domino, não que eu tenho paixão. Entendeu? Mas eu vendo ele, porque ele me dá lucro. Eu ajudo as pessoas de verdade, eu não tô mentindo pra eles... E as pessoas são felizes com esse assunto, porque eu domino. Então lista o que você domina, o que você sabe fazer. Você domina uh, fazer crochê? Meu, beleza, você pode vender um curso de crochê. Você pode ensinar quem não sabe. Entendeu? Essa é a lógica. Depois de listar as coisas que você domina, pode listar mesmo. Lista tudo, lista tudo. Não tenha preconceito com o que você domina. Exemplo, ah eu domino arrumar a cama. Sei lá. Fazer review de, de filme, fazer review de produto. Pode ser. Você domina nadar? Você domina correr? Você domina ir fazer academia? Você domina o que? O que você domina? Começa a listar o que você domina. Ah, vou pensar mais alguns exemplos aí. Eu domino... O ah, que mais? O que a pessoa pode dominar? Ah, tem tanta coisa. Você pode falar assim, eu domino como comprar passagem aérea, ou como ah, guardar o dinheiro, ou como comprar comilhas. Tudo. Você tem que analisar o que você domina. Eu domino ah, fazer aposta em jogo de futebol. Tem gente que ganha dinheiro com isso entendeu qual é a lógica você vai entender o que você domina beleza depois disso a gente entra na parte seguinte quais os conselhos que te perguntam é aquilo que eu falei lá atrás as pessoas te procuram e te perguntam por quais conselhos Guilherme você poderia me ajudar em a, a vender mais pô minha empresa não está vendendo tanto cara você poderia me ajudar talvez esse seja o conselho que eu mais vejo como que eu faço para vender mais pela internet esse é o conselho que a maior parte dos meus amigos ou quem me procura quer saber. Ou como que eu ganho dinheiro pela internet. Por isso que eu vendo isso. Porque todo mundo me pergunta isso. E na verdade os meus negócios, nem sempre são, a maioria dos meus negócios não são voltados para como ganhar dinheiro pela internet. A mentoria sim, e um curso gravado que eu vou lançar sim. Mas os outros não. Os outros são outros assuntos. Então eu tenho cursos de outros assuntos. Por exemplo, como recrutar pessoas no multinível. É um dos cursos. Uma plataforma que eu tenho estou lançando agora uma nova plataforma, e esses são o que eu tenho em si, não quer dizer que eu venda o que a maioria das pessoas me perguntam, agora sim eu estou trabalhando para vender isso porque tem muita gente me perguntando mesmo, muita gente querendo saber como que ganha dinheiro, como que viaja mais barato, Pô, eu paguei muito barato numa passagem aérea para a Europa, para o mês que vem, R$ reais. enquanto a maioria das pessoas estavam pagando R$ 2.000, R$ reais na mesma passagem, então calma aí, como que eu consegui isso? eu poderia vender essa estratégia, entendeu? As pessoas me perguntam, eu poderia vender essa estratégia, esse conhecimento. Como comprar com milhas, como viajar e coisas do gênero, tá bom? Pensando aqui, você chegou a anotar? O que, que você anotou? Quais suas habilidades? O que, que você domina? Ficou com alguma dúvida aqui? Tem alguma pergunta? Lembre bem, você pode colocar aqui no chat, que eu estou olhando o chat aqui, que eu vou responder uh, todas as perguntas, todas as dúvidas. A gente já está com... 41 minutos de live. Falta pouco, gente. Falta pouco. A ideia é uma live mais completa, mais uh, objetiva. Tá? E claro, você precisa definir as coisas aqui. Essas listas vão te dar um norte muito grande na hora que a gente for falar de produto, tá bom? Por isso que vale a pena você pensar nelas e estruturar elas. Vamos voltar aqui. Não tem, não tem perguntas, então vamos direto. Seguinte, seu público. Isso mesmo, seu público. Depois que você identificou ah, os pontos pessoais aqui, sobre você, a gente vai pensar sobre o teu público. Mas como assim o seu público? Quando a gente fala de seu público, a gente começa a analisar o seguinte. A gente começa a analisar o seguinte. Qual nicho de mercado você quer atuar? Nicho de mercado, pessoal, basicamente é o seguinte. Qual mercado em si você quer atuar? O que você gosta de falar e qual mercado você atuaria? Por que eu estou falando isso? Qual mercado você atuaria e etc, etc? Quando eu falo de qual mercado você atuaria, em resumo, eu quero dizer o seguinte. Existem quatro grandes mercados que você pode escolher para trabalhar. Quatro grandes mercados. O que, que seriam esses quatro grandes mercados? Primeiro mercado, dinheiro. Dinheiro. As pessoas compram coisas para aprender a ganhar mais dinheiro. Ou para ganhar mais dinheiro. Então, cursos de como ganhar dinheiro, cursos de como ganhar dinheiro com imóvel, com leilão, com isso, com aquilo. São cursos relacionados a dinheiro e as pessoas tendem a comprar. É um dos grandes mercados que existem. Ok? Segundo grande mercado, relacionamento. Como conversar com as pessoas, como conquistar alguém como uh, seduzir alguém, como fazer amigos, tudo. Como fazer network, entra em relacionamento, ok? Um outro mercado, saúde. Qual o mercado? Quando a gente fala do mercado de saúde, o mercado de saúde é o seguinte, emagrecimento, ganho de massa, é, cuidar da saúde, saúde do idoso, saúde do jovem, e etc, e etc, e etc. Por que, que o mercado de saúde é um mercado bem, bem assim, grande? Bem estruturado. Acredito que quase todo mundo, quase, quase toda a população quer emagrecer. Se não quer emagrecer, quer ganhar massa muscular. Esses são os mercados assim, absurdos. Se você olhar, tem muito curso de como emagrecer, dieta disso, dieta daquilo, dieta daquilo. São os cursos que mais vendem. Porque a maioria das pessoas querem uma fórmula mágica para poder uh, começar a emagrecer. Quando na verdade, elas só precisam agir. É igual ganhar dinheiro na internet, elas só precisam agir, mas todo mundo quer uma fórmula mágica. Basicamente é isso. E a gente entra então em outro mercado que é o hobbies. O que é o mercado de hobbies? Todos os outros mercados que não estão inseridos entre dinheiro, relacionamento, saúde, eles entram para o mercado de hobby. Quando eu falo mercado de hobby seria viagem, o é, que mais? Algum esporte, alguma coisa assim. Esse é o mercado de hobbies. Que é a coisa que as pessoas fazem por hobby. Entendeu? O que, que eu quero que você entenda desse, desse assunto? Qual mercado mais te chama atenção? Ou qual mercado tem maior relação com o que você sabe, com o que você domina? Por exemplo, eu domino o mercado de dinheiro. tá? Mercado de dinheiro, porque eu ganho dinheiro pela internet. E eu domino o mercado de hobbies. Só que dentro do mercado de dinheiro tem centenas de coisas que eu não domino. Por exemplo, mercado de dinheiro tem dropshipping, eu não sou... Expert em dropshipping. Drop dropshipping é comprar produto da China e vender no Brasil. Na verdade não é bem isso, mas é só para você entender melhor. É montar um site que compra da China e entrega para o consumidor final. Esse é o mercado de dropshipping. Aí tem mercado, por exemplo, de como ganhar dinheiro com Bitcoin. Não é meu mercado. Eu não invisto em Bitcoin. Então, não é o meu mercado. Mas está dentro do mercado de dinheiro. Tem mercado de como ganhar dinheiro com um leilão de imóveis. Não é o meu mercado. Mas tem gente que ganha dinheiro com leilão de imóveis. E também está dentro do mercado de dinheiro. Entendeu? Beleza. Quando eu falo de relacionamento, eu posso pegar sedução, eu posso pegar... É, como fazer amigos, como fazer network, como con conseguir contatos de pessoas influentes. Posso pegar todos esses mercados, todas essas coisas e colocar... Aqui dentro desse mercado, entendeu? E quando eu venho em hobbies, eu posso falar de viagem. Aí, se eu quisesse falar assim, como ganhar, é, como comprar passagem aérea mais barato com milhas, eu vou estar tá falando de viagem, que é um que está dentro de hobby. Eu vou falar de viagem, que está dentro de hobby, e vou falar ao mesmo tempo de dinheiro, porque eu estou falando de viagem relacionada a dinheiro. Eu posso falar, por exemplo, assim, é... Como... como. Eu posso falar assim, como no mercado de de saúde. Eu posso falar assim, como como fazer network e ganhar muito dinheiro baseado no seu network. Eu estou juntando o, mer... o mercado de saúde, não. o mercado de relacionamento. Estou juntando o mercado de relacionamento e o mercado de dinheiro ao mesmo tempo. Então, qual o mercado desses? Qual a área do mercado você mais gosta? Aqui, gente, tem uma sacada. Você não precisa restringir muito o mercado, mas também vale a pena você restringir, tá? Então, por exemplo, eu não preciso falar assim, uh, vou, vou falar de viagem. Pessoas que querem viajar que moram no Rio de Janeiro. Pô, restringi bastante. Eu poderia restringir mais? Poderia. Mas no Rio de Janeiro ainda tem bastante gente. Agora, se eu falar as pessoas que gostam de viajar e querem pagar mais barato que moram em Búzios. Meu, são 39 mil, 40 mil habitantes na cidade de Búzios. Então, eu vou falar para pouca gente. A concorrência uh, não vai ser grande. Mas ao mesmo tempo, o meu público vai ser pequeno, a chance de eu vender muito é pouca, entendeu? Essa é uma lógica que você precisa pensar. Mas tá, por que eu tô falando tanto sobre isso? Quando você vai entender sobre nicho, você vai descobrir um pouco mais sobre pra onde você quer falar e a gente entra na parte mais importante de todas. Deixa eu ver aqui, parece que eu tive algum problema de live. Vamos lá. Voltando aqui, o que que acontece? Quando a gente fala sobre público, entender um pouco mais sobre o teu nicho de mercado, sobre para quem você vai falar, sobre o teu nicho de mercado, a gente entra então em quem que você vai falar. Qual o problema do público, do teu nicho, que você quer falar? E aqui a gente entra em perguntas importantíssimas para você resolver o problema ou identificar o problema das pessoas. Aqui tem um exemplo, que, é, que é, vale, vale a pena contar pra vocês, é o seguinte... A história do aprendiz e o caçador. Como assim o aprendiz e o caçador? Uma vez, um dos maiores caçadores do mundo, o maior caçador do mundo mesmo, o cara era o melhor do mundo. Aí chegou um cara e falou, pô, me ensina. O senhor caçador me ensina a caçar como você. Me ensina a ser um excelente caçador como você. Aí o que aconteceu? Esse caçador virou para o aprendiz e falou, tá bom, te ensino sim, aprendiz. Mas vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou sair para caçar, às 8 horas da manhã, e você você vai comigo, mas eu quero que você leve papel e caneta, ok? Aí o aprendiz, ok, tá bom. Aí o aprendiz foi pra casa e tudo mais, né? Foi preparar papel e caneta e tava pensando, pô, mas será que esse caçador tá querendo me enganar? Por que, que esse caçador tá mandando eu levar papel e caneta pra, pra, pra caçar? Eu tenho que levar uma flecha, eu tenho que levar uma arma, eu tenho que levar alguma coisa. E esse caçador quer que eu leve papel e caneta? Mas tá bom, ele é o melhor do mundo, então eu vou levar. Aí beleza, no dia seguinte... O caçador lá, 8 horas da manhã com ele, pararam atrás de um arbusto e o caçador virou para ele e falou, agora você tem que começar a anotar tudo que a sua futura presa vai fazer. Aí o jovem, um aprendiz, ficou assim, Pô, mas tá bom. E começou a anotar o que, que ela corre, por que, que ela está correndo, onde ela come, onde ela se esconde, se ela pula alguma coisa, que hora que ela bebe água, que hora que ela come, se ela sobe em árvore, o que, que a tua presa faz começa a anotar tudo o que a tua presa faz. A tua presa, ela vai no banheiro, não vai? Ou, digamos assim, ela faz as necessidades, ela onde? Como que ela faz? Ela fica alerta aos barulhos, que hora que ela não está alerta, que hora que ela volta para a toca, tudo. Descobre tudo da tua presa. O aprendiz foi lá e anotou. Aí o caçador virou para o aprendiz e falou, agora que você já sabe tudo da sua presa, onde você vai armar a sua armadilha? Aí o aprendiz, ah, agora eu sei. Se eu armar a armadilha ali, a hora que ela tá voltando da, de que bebe água, todo dia, nossa, a chance de eu pegar vai ser muito maior. Aí o caçador virou pra ele e falou, então, se você quer ser um excelente caçador, você precisa primeiro entender o que a sua presa faz. Por que, que eu tô falando essa? Estou contando essa história pra vocês. Pense o seguinte, se você quer vender algum produto pela internet, quer resolver o problema de alguém, você primeiro precisa estudar muito bem, o que essa pessoa faz quais são os problemas que ela tem quais são os sonhos que ela tem os desejos os medos tudo que essa pessoa faz porque se você pensa tudo que a pessoa faz se você entende tudo que a pessoa faz simplesmente vai ser a coisa mais fácil do mundo vender para ela depois porque você vai entregar a solução perfeita para o problema que ela tem entendeu a lógica tá não vai ser tão fácil Quantas pessoas imaginam, tá? Não é eu vou colocar ali pra vender. Não, você vai ter que testar. Porque às vezes você acha que você pensou na solução perfeita, mas o teu cliente não. Então é teste. Mas quando você acertar a solução, acertar que o teu cliente quer, aí sim você vai ter clientes divulgando para outros clientes. Vou dar um exemplo. Imagina que você desenvolve um método para emagrecer. E você fala para a pessoa, olha, você vai conseguir emagrecer sem precisar cortar carboidrato, você vai conseguir emagrecer sem gastar dinheiro com, com remédio. Você vai, vai conseguir emagrecer sem gastar com um monte de coisa. Tendo uma vida normal, apenas fazendo alguns passos. Quando você fala isso a pessoa, ela vai virar pra você e vai falar Cara, fantástico, eu quero isso. Eu quero esse emagrecimento. Porque eu já tentei de tudo e eu não consegui emagrecer. Então, como eu tentei de tudo e não consigo emagrecer, eu preciso de uma ajuda de alguém que saiba emagrecer. Basicamente é isso. Quando você entende claramente o público, você vai vender a ajuda para essa pessoa. Tá bom? Então, vamos para as perguntas aqui de como pensar no teu futuro cliente, como conhecer o teu futuro cliente. Você vai pensar basicamente o seguinte. Vai pensar basicamente o seguinte. Você vai pensar basicamente o seguinte. O que ele quer conseguir? Como assim? O que o teu cliente quer conseguir? Se você listar o que ele quer conseguir na vida dele, baseado no teu nicho, vamos dizer assim, você vai listar também o que ele quer evitar. Então digamos assim, ele quer precisar. Ele quer ficar de perna pro ar, sem trabalhar muito e etc, etc. Ele quer evitar ter que acordar cedo para ir trabalhar. Quais são os medos dele? Medo de não conseguir ter resultado pela internet. Ou medo de não conseguir emagrecer. Medo de ser zoado pelos amigos. Quais são as frustrações? As pessoas dão apelidos pra ele que ele não gosta. Então, por exemplo, seu gordinho. Ah, fala lá com o gordão. estou usando o um exemplo de emagrecimento, tá? É... Essas são as frustrações. As frustrações também. Não consegue comprar uma roupa que desejaria porque está uh, acima do peso. É... Não tem roupa para o seu tamanho. É a frustração. Não consegue ir em eventos e shows porque não consegue ficar muito tempo lá. É a frustração. O que ele quer e não conta para ninguém? Ele quer poder uh, comer e não engordar. Ele quer poder usar as roupas uh, mais apertadas possíveis. Ele quer poder usar um, uma sunga na praia. Ele quer poder uh, ter um abdômen definido. Por que ele acha que não consegue? Porque ele já tentou dezenas de dietas e nada deu certo. Então ele acha que mais nada dá certo pra ele. Pode ser. Entendeu? Então você vai pegar essas perguntas. O que ele, o que ele quer conseguir? Qual o objetivo dele? O que ele quer evitar? É, qual o medo que ele tem? Quais são os medos dele em si? Por que, que ele não faz? Ele tem medo de não dar certo? Medo do que as pessoas vão falar? Qual a frustração? O que, que deixa ele triste? É, o que ele quer e não comenta pra ninguém, que é o sonho. Uma, digamos assim, inconsciente dele vou dizer assim o consciente é o que ele quer e fala o inconsciente é o que ele não fala Eu vou explicar já já pra vocês o que ele quer e não conta pra ninguém porque ele acha que não consegue lista isso, depois de listar isso aí fica muito mais simples você fazer qualquer outra coisa Aí beleza, o que mais que você pode? O que mais que você pode fazer? Depois que você responder essa parte aqui, você vai entrar na parte de mente consciente versus mente inconsciente. O que, que seria a mente inconsciente? A mente consciente basicamente é o seguinte: é mente consciente e mente inconsciente. A mente consciente é aquilo que você sabe, é o que você quer. Tudo que a pessoa pensa que sabe. Vamos dizer assim, essa é a mente consciente. Ela pensa que sabe aquilo. Vou te dar um exemplo, imagina uma BMW, imagina uma BMW, um carro. A pessoa vai virar e falar, ah, é um carro potente, tem bancos confortáveis, ela serve para viajar o mundo, ela viajar o Brasil inteiro, e sei lá o que, sei lá o que. Beleza, isso é o que a mente consciente da pessoa fala. Então a pessoa que vai comprar uma BMW, ela fala isso para si mesma. Ah, é um carro potente, é um carro grande, cabe todas as malas, cabe isso, cabe aquilo. Beleza. Agora, o que seria a mente inconsciente de quem vai comprar uma BMW? Tudo que ela realmente quer, mas não falaria pra ninguém. Exemplo, um cara que vai comprar uma BMW, ele tá pensando o seguinte, eu quero uma BMW para impressionar meus amigos. Eu quero uma BMW para ser respeitado como bem sucedido. Eu quero uma BMW para que as mulheres me achem atraente. Entendeu a lógica? Inconscientemente, as pessoas tendem a falar que querem algo, Inconscientemente elas falam que querem algo, porque é, aquilo ali vai, te dar, vai dar prazer. Isso é o inconsciente, é o prazer que elas querem. Eu quero impressionar os outros, eu quero um telefone caro para que as pessoas me respeitem, eu quero isso, eu quero aquilo. As pessoas vivem no consumismo por causa do inconsciente. Tá? E a mente consciente, basicamente, é o seguinte, a justificação da mente inconsciente. Exemplo, as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. A emoção diz que ela precisa ter o melhor carro do mundo para poder tirar a onda com os amigos. Esse é o inconsciente trabalhando. E o consciente vira e fala, você precisa desse carro porque ele é potente, porque ele viaja, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Só que, tipo, por que, que o cara precisa de uma BMW 2.0 para viajar o país, uma BMW de 200 mil reais, sendo que ele poderia comprar um Honda Civic de 100 mil reais, e ter o mesmo conforto, a mesma, a mesma potência, talvez, ou levar no mesmo lugar, etc, etc. Porque as pistas só podem andar 100, 100 e poucos, então vai dar no mesmo. Então, o inconsciente fala para ele comprar a BMW, e o consciente justifica de maneira assim, ah, é bom, porque é potente, porque é isso, porque é aquilo, mas na verdade não é necessidade. O que você vai entender aqui? Qual a sacada dessa parte? Quando a gente está falando do teu cliente, você vai pensar o que ele tem de desejos, Inconscientes e conscientes. O que, ele não, o que ele quer e não conta pra ninguém é o inconsciente. O que que tá na mente dele? Ele quer o quê? Ele quer aprender violão pra poder uh, conquistar as garotas? Pode ser. Entendeu qual é a lógica? Beleza. Essa é a parte do teu público. Depois que você definir o teu público, depois que você pensar tudo isso, a gente vem pra uma parte mais uh, técnica, que seria o teu negócio. O teu negócio é o seguinte. O que é o teu negócio? O que ele faz e como ele faz. Então, baseado no teu público, você vai entender essas respostas. O que é o teu negócio? Aqui você vai explicar a ideia central do teu produto. O que é? O que, que ele é de verdade? O que, que o teu negócio faz? Aqui você descreve o que o seu produto faz. Descrever mesmo. E como ele faz? Aqui você basicamente vai mostrar a... o pulo do gato, vamos dizer assim, a diferença que o teu negócio tem em relação aos outros. Vou te dar um exemplo aqui, uh, o que é? O que é, por exemplo, imagina um aplicativo de transporte, o Uber, Uber é um aplicativo de transporte, o que, que ele é? um aplicativo de transporte, ponto final o que, que o Uber faz? Ele, manda, ele envia um motorista particular em menos de 5 minutos que levará ao seu destino com conforto e segurança isso é o que ele faz ele envia um motorista particular em menos de 5 minutos isso é o que ele faz agora, o como faz é essa parte aqui de baixo como faz Levará ao seu destino com conforto e segurança. Isso é o como o Uber faz. Levará ao seu, ao seu destino com conforto e segurança. É o como ele faz. Vou dar um outro exemplo aqui de como faz. Todo mercado todo está mercado focado em dietas de carboidrato. Então, todo mundo que fala que vai emagrecer fala, você tem que cortar carboidrato porque senão você não vai emagrecer nunca. E se você cria uma ideia, uma estrutura de emagrecimento, onde você fala que cortar o carboidrato é a pior coisa que uma pessoa pode fazer, e você prova para a pessoa que ela não precisa cortar o carboidrato, essa pessoa compra o guia que você quiser. Ela compra o produto que você quiser. Entendeu a lógica, mais ou menos? O como faz é aquele pulo do gato, digamos assim. Meu, você não precisa largar o teu emprego, você não precisa investir centenas de milhares de reais para poder ganhar dinheiro pela internet. Você pode muito bem criar um produto paralelo, enquanto você está no teu negócio tradicional, você vai lá, e vende. Entendeu a lógica? Essa é a sacada de seu negócio. Então aqui você vai definir o seguinte. Baseado no teu público, baseado no que você fez, baseado no teu negócio, você vai pensar claramente nesses aspectos aqui, você vai pensar claramente em como você vai é, criar um produto para pessoa. Como você vai criar um negócio que venda algum produto para essas pessoas. Pessoal, essa aula foi bem longa, foi bem complexa, mas a ideia central é que você entenda por que o mercado digital vale a pena, que é basicamente vender informações, é um mercado mais simples, você não precisa de grana, você só precisa começar a produzir conteúdo. Então na próxima aula de mentoria, no próximo encontro de mentoria, na terça-feira da semana que vem, eu vou falar sobre como estruturar suas mídias sociais, como crescer a tua mídia para você atrair mais pessoas, tá bom? E a gente vai entrar também na outra parte do método, que basicamente está relacionado à definição em si, às estratégias que você pode utilizar para o teu negócio. Então, quer receber o material dessa aula? Quer receber o material dessa aula? Tira uma foto comigo aqui, tira um print aqui, posta lá no teu stories no Instagram e me marca, gui__minaré. Só me marcar, se estiver me seguindo, eu vou mandar uma mensagem para você, para todo mundo que me marcar, vou repostar lá e vou colocar o material num link pra você fazer o download desse material aqui, tá bom? Tem um material complementar que eu vou entregar pra vocês, que é o seguinte, é uma apostila só pra quem compartilhar. Essa apostila é o seguinte, quem compartilhar lá no Stories, todo mundo, eu vou passar essa apostila. É uma apostila que tem todas as informações que a gente passou por aqui, base e tudo mais, visão, valores e tal, suas habilidades, tá vendo? Toda a apostila completa, deixa eu mostrar pra vocês aqui na tela. Essa apostila aqui, ó. Completa, completa mesmo. Tem todas as informações, o que a gente vai passar nas próximas mentorias, etc, etc, etc. Funil, tá vendo? Você consegue criar um funil, você consegue um monte, toda, é uma apostila completona, completona mesmo. Eu vou passar essa apostila para quem compartilhar no stories uma foto uh, e me marcar, tá bom? Só pra quem me marcar. Me marca lá, compartilha no teu stories falando da mentoria e me marca, porque... Essa, essa postila eu vou te enviar. E também vou te enviar o um mapa mental, que é aquele que a gente utilizou basicamente no, na aula inteira. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, é, peço que você deixe um comentário sincero embaixo. Qual a sua opinião? Uh, o que, que pode ser melhorado? O que, que você tirou de ideia? E se você quiser, você pode me chamar lá no privado, porque eu vou te mostrar exatamente uh, algumas sacadas. Eu posso revisar a tua ideia e tudo mais. Tá bom? Então, ó. Só para quem tá ao vivo também que eu posso revisar. Senão, depois quem olhar a gravação, eu não consigo revisar de todo mundo. Me manda lá que eu consigo revisar a... e ver basicamente se você está no caminho certo e te ajudar nesse processo. Porque eu quero que você monte um negócio de 10 mil reais por mês. Tá bom? Um forte abraço e nos vemos em...